Temos aqui uma situação em que temos uma certa função claramente não linear, definida por f de x igual a 1 sobre x menos 1. Parte do gráfico da função está representada aqui. E nós queremos fazer uma aproximação linear para essa função em torno de um certo valor. Queremos a aproximação linear da função f em torno, digamos, de x igual a menos 1. Vamos ver aqui no gráfico, nesta curva, verificamos que quando x é igual a -1, o f de -1 é meio negativo. Podemos ver aqui no gráfico ou também fazer os cálculos pela definição da função f de x igual a 1 sobre x menos 1. E o que nós queremos fazer é uma aproximação linear para esta função aqui. E nós vamos fazer isso com a equação da reta tangente ao gráfico dessa função neste ponto. A reta tangente ao gráfico passando por este ponto é alguma coisa como isto. Observe que quanto mais distante do valor menos 1 do x nós estivermos na reta tangente, a aproximação fica pior. Entretanto, nas proximidades, nós temos uma aproximação que pode ser considerada razoável. Essencialmente, então, o que nós estamos procurando aqui é a equação da reta tangente ao gráfico que passe por este ponto destacado. Nele, o x vale menos 1, e é justamente em torno desse valor que nós queremos a aproximação. Então, vamos lá para achar a equação da reta tangente, estamos procurando uma equação do tipo y igual a mx mais b, onde m é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear da reta. Também podemos pensar a respeito da equação da reta escrita de outra maneira, y menos y1 igual ao coeficiente angular m vezes x menos x1, sendo x e y e x1, y1 coordenadas de pontos que pertencem à reta. Bem? A partir dessa equação, nós temos que y menos y1 sobre x menos x1 é igual a m. Mas veja, se x1 e y1 são as coordenadas de um ponto que pertence à reta, a inclinação da reta entre qualquer outro ponto dela e o ponto x1, y1 é sempre a mesma. Vamos então agora achar o coeficiente angular dessa reta tangente. E é aí que a ideia de derivada nos ajuda bastante. Nós temos a função f definida por f de x. eu vou escrever diferente aqui, igual a x menos 1 elevado a menos 1. E eu vou poder usar aqui a regra da potência na derivada e também a regra da cadeia. O f' de x, a derivada da função f, vai ficar igual a... Aí vamos lá. A derivada de x menos 1 elevado a menos 1 em relação a x menos 1, usando a regra da potência, o expoente vai para frente multiplicando e nós diminuímos uma unidade naquele expoente. Ficamos com menos 1 vezes x menos 1 elevado a menos 2. E agora vamos multiplicar pela derivada de x menos 1 em relação a x. Mas a derivada de x menos 1 em relação a x é 1, certo? A derivada de x é 1, a derivada de menos 1 é zero. Então, esta expressão fica multiplicada por 1 e eu nem preciso escrever isso. Vamos agora, então, ver qual é o valor da derivada dessa função quando x vale menos 1. O f' de menos 1 é igual a menos 1 sobre menos 1 no lugar do x, menos 1, tudo elevado a 2. Eu escrevi aqui no denominador, elevado a 2, o que seria elevado a menos 2 no numerador, como escrito na linha de cima. As contas dos parênteses resultam em menos 2, e menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, o f' de menos 1 é igual a menos 1 quarto. Então, o coeficiente angular da nossa reta tangente é menos 1 quarto. Vamos agora para a equação da reta. Nós já sabemos que o ponto menos 1 para o x, e quando x é menos 1, o valor da função é menos 1 meio, o ponto menos 1, menos 1 meio pertence à reta tangente. Nós já sabemos disso. E a reta tangente tem inclinação de menos 1 quarto, coeficiente angular de menos 1 quarto. Então, este ponto menos 1, menos meio pertence ao mesmo tempo à curva que representa a função e à reta tangente. Vamos usar esta informação para escrever a equação da reta. Voltando, então, y menos y1. Vamos considerar que y1 é o valor menos meio, porque menos meio é a ordenada de um ponto conhecido da reta, que está ali em vermelho, rosa. Então, y menos o menos meio é igual ao nosso coeficiente angular, que é menos 1 quarto, vezes x menos o x1. O x1 vai ser... Menos 1, um, que é a abscissa desse ponto conhecido da reta que estamos usando aqui. Organizando, vamos ficar com y mais meio. Aqui o menos menos 1 um, já sabemos que vai se tornar mais 1. Um. E vou distribuir o menos 1 um quarto na multiplicação dos parênteses. Vamos ficar com menos 1 um quarto x, menos 1 um quarto. Subtraindo 1 dos dois lados para isolar o y, ficamos com y igual a menos 1 um quarto x. Agora, o -1 menos 1 quarto, menos 1 meio, resulta em negativo 3 quartos. Menos 3 quartos aqui, então. E essa é a equação da reta tangente, e o menos 3 quartos é o coeficiente linear dela. Então, a reta tangente intersecta o eixo das ordenadas, o eixo y, no ponto de ordenada menos 3 quartos. Enfim, esta equação vai ser uma aproximação linear bastante boa para essa função não-linear próximo de x igual a "-1". Enfim, nós podemos usar a equação da reta tangente ao gráfico naquele ponto que nos interessa para fazer uma aproximação linear para aquela função em torno daquele valor determinado. Até o próximo vídeo!